Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje eu vim trazer um pouco atrasado, talvez, mas temos aqui o nosso book haul do mês de julho o primeiro livro, na verdade essa remessa de livros que veio nesse book haul, tem alguns livros que eu comprei recentemente, na época da MLI 2017, tem alguns livros que chegaram faz um pouquinho de tempo de editoras parceiras e outros que chegaram um pouquinho mais cedo, então né tem bastante livros no final das contas. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é Afagos de José Rufino, este é um livro de mini contos, né, é assim que a gente pode dizer, os contos não chegam a, a meia página, cada um deles e são muito profundos, eles têm um sentimento bacana, não vou Lembrar agora quem foi que falou sobre esse livro no Booktube que eu vi recentemente. Só sei que a pessoa que me disse isso, na verdade, não me disse, né? Falou no vídeo. Disse que se sentiu muito tocada, em alguns momentos chegou até a chorar. Então me interessou bastante esse livro, até porque é um livro rápido de ler, embora eu tenha ele já faça algumas semanas ainda não li, mas né, é resolvendo que é rápido de ler. Também temos aqui este mês o livro Tribunal da Quinta-feira, que eu fiz né, na mesma compra. Eu não sei muito sobre essa história, mas quem ouvi falando sobre ele há algum tempo foi Gisele, Gisele Evers e aqui a gente vai. Tem um publicitário que ele manda e-mails Contando vários segredos para um amigo Uma época, acho que a ex-namorada dele A esposa a amiga, alguma coisa assim Pega esses e-mails e divulga para muitas Pessoas e aí vai começar a rolar Muitas discussões, que se eu não me engano Tem alguma coisa a ver com a epidemia Da AIDS que rolou lá em 1980 Que rolou antigamente na verdade E que passou dessa coisa polêmica e Imensa, não que ainda não tenha né Certa polêmica em cima desse assunto Mas um tabu também que não, não É muito discutido pelas pessoas, enfim, é um um livro que parece muito interessante Embora as notas dele não sejam altíssimas Foi um livro que me interessou eu acho que é bacana de ler e a edição da Companhia das Letras é sempre maravilhosa, né? A edição super boa de ler, a diagramação ótima O próximo livro é o Comportamento Altamente Ilógico de John Corey Wally. Esse aqui foi um livro que algumas pessoas julgaram o melhor livro de 2017 até agora E eu fiquei muito empolgado pra ler E de fato é um livro muito legal Ele vai contar a história de Solomon Que não saiu de casa nos últimos três anos E pra ele está tranquilo Até que um dia Lisa, que é essa menina né, muito evitada, conversadeira e que e, né, quer saber das coisas, quer estar tá por dentro de tudo. Ela sabe dessa história, lembra dele e vai atrás dele, né? Pra fazer uma amizade sincera com o intuito de entrar pra uma faculdade de psicologia. Ela vai usar o caso dele, né? Pra poder escrever uma redação e tentar entrar nessa faculdade. Então a amizade deles vai crescendo e em meio a isso ela traz também pra esse grupinho, né? Deles, que agora são três, o namorado dela, Clark. Daí algumas relações vão se formar entre eles três. Não sabemos o que, não sei, não vou dizer. Fica no ar. Quem quiser ler Pode pegar esse livro aqui, eu já terminei de ler É um livro que eu acho que eu dei 4 estrelas, 4 estrelas e meia Eu gostei bastante Mas não foi um livro favorito pra mim Um livro que eu queria muito, eu acho que desde a Bienal de 2015 Que eu vi nos estandes lá no Rio de Janeiro É O Fantasma de Anya, de Vera Brosgol Esse livro aqui ganhou alguns prêmios, né? Ganhou os prêmios Harvey e Eisner na categoria quadrinhos para jovens adultos Eu li e é um quadrinho muito legal, super divertido Que fala sobre Anya, ela não tá confortável com seu corpo, com as pessoas mais ou menos assim, porque ela não tá nos padrões Da sociedade, e um dia, de repente Ela que não tem muitos amigos, né Só a... eu esqueci o nome da amiga dela A Xeoban, ela só tem a Xeoban como amiga, né E um dia ela tá passeando pelo bosque quando de repente Ela cai num buraco, e dentro desse buraco Tem um fantasma, então a gente vai Seguir a história, vendo a relação delas duas Sendo que essa fantasma quer que essa amizade Delas perdure, perdure Pra sempre, talvez, então a vai ter que Descobrir um modo de se livrar dessa fantasma De agir corretamente com as outras pessoas E com ela mesma, saber como melhor. Melhorar essa relação dela com os outros Inclusive com a sua família É um livro bem legal pra jovens principalmente Que englobam vários círculos sociais E é a experiência de muitas pessoas em comum Daí um livro que eu vi as pessoas comentando muito no Twitter É de Larissa Siriana E é Amor por Size Eu não sei muito, na verdade eu não sei nada sobre essa história eu só sei que Larissa é super simpática Na internet, né, nas redes sociais E sei que essa edição eu não sou muito fã Porque essas letrinhas são, não são bem definidas aqui. Mas é um livro que as pessoas amam é, As pessoas amam Larissa também então eu tô super interessado pra saber essa história aqui Que também, né, foge um pouquinho dos padrões que a sociedade estabelece E falando em padrões, eu acho que esse book roll tá cheio disso, né, dessa fuga Eu tenho 15 dias de Victor Martins Outro livro que eu li e amei, sinceramente Eu favoritei esse livro, de 5 estrelas É um dos melhores jovens adultos que eu li esse ano, com certeza Porque ele é muito relacionável Os personagens dele são muito reais As situações são muito divertidas, estão muito vívidas Todas as relações entre os personagens, você consegue acreditar nelas, consegue ver aquilo acontecendo. Os personagens não são forçados, os diálogos são práticos e tranquilos também. E infelizmente a minha edição tá com um defeito, porque eu dormi em cima, então a capa, né, no primeiro dia que eu recebi já ficou assim, mas isso é apenas um detalhe. Aqui a gente vai ter a história de Felipe. Felipe ele é gordo e gay e descobre que o vizinho dele, que ele é meio que, né, tem uma quedinha, vai passar 15 dias na casa dele. Então é a partir desse, desse dilema na vida de Felipe que a história vai se desenvolver. É um livro muito divertido, muito emocionante em alguns pontos. Eu mesmo me relacionei muito em vários momentos, e é um nacional que eu recomendo bastante pra todo mundo que quiser ler. Outro livro que as pessoas estavam falando muito, só que eu também não sei muita coisa sobre, é a Melodia Feroz, de Victoria Schwab. Eu li A Guardiã de Histórias, na é mesma autora, as pessoas estão falando muito bem, se eu não me engano é uma duologia, e é isso. Nessa compra, eu vou logo dizer, eu resolvi comprar livros que as pessoas estavam falando muito bem Que eu vi as pessoas né, tendo alguma relação com eles Então eu também coloquei na lista mais do que isso de Patrick Ness, o famoso More Than This que na edição original tem uma portinha aqui, decalcada, que abre. Só que essa aqui, né, não tem. Aqui a gente vai ter a história, né, bem superficialmente, porque eu também não procurei saber muito sobre ela pra ser uma surpresa maior quando eu fosse ler. A história de um menino que, resumidamente, morre e depois acorda de novo sem saber o que tá acontecendo. Eu sei que eu gostei muito do outro livro de Patrick Ness, que é... como é? Inclusive eu nem sei mais, o Chamado do Monstro. Sete Minutos Depois da Meia-Noite, é outro livro dele que eu gostei bastante. E as pessoas estavam falando também muito bem sobre esse aqui e me deu muita vontade vontade de ler, comprei. Inclusive John Green diz esse aqui que é, alguns livros são descritos como incríveis, mas esse foi um dos poucos que me fizeram exclamar muitas vezes. Meu Deus! Não vou dizer mais nada, simplesmente leia. O último dessa compra, mas não menos importante, inclusive de jeito nenhum, é Cachalote de Daniel Galera e Rafael Coutinho. Daniel Galera escreveu a história, Rafael Coutinho fez as ilustrações e essa aqui eu acho que é a primeira história de Daniel Galera, é a única que faltava pra eu completar a coleção. Ainda não li, inclusive ainda está embalado, como vocês podem ver, mais um dia, quem sabe, no futuro breve Não sei também sobre o que se trata Um astro do cinema chinês incriminado por não sei o que É uma coisa de bandidagem, de polícia e de crimes E uma pessoa quebrando uns vidros na capa. Daí a editora intrínseca mandou pra gente, né, de uma ação promocional Piano Vermelho é o segundo livro de Josh Mellerman, que é o autor de Caixa de Pássaros. Esse aqui é um livro que eu queria ler há muito tempo, mas minha vontade morgou um pouquinho quando eu vi que as notas estavam menores que a do outro livro, eu sou desses, eu fico comparando mesmo as notas pra saber se eu vou gostar ou não. Porém, quando chegou, a vontade de ler voltou, inclusive é uma edição muito bem feita, bonitinha, bem caprichada. Vamos ver no que é que vai dar aqui. Eu não sei sobre o que fala, interessante, né? Até agora não sei. Quando só sua terrorizante missão termina, eu destrogo por completo, Quem não é o que você encontrou, mas o é quem encontrou você, não sei o que, até não. Mas uma vez a câmera parou e eu tô voltando aqui pro meu ponto, sem saber se é o ponto de foco. Mas se não for, também o vídeo tá acabando. tela Escura de Blake Crouch chegou aqui em casa, porque a gente pediu, né, de parceria com a Intrínseca. Eu pedi esse livro, na verdade, sem saber sobre o que fala mais uma vez, porque eu sou desses, bem influenciado mesmo, pelas outras pessoas. E dessa vez fui influenciado por Vitor Almeida, por esta edição maravilhosa, de capa laranja e reluzente. Ele falou que esse livro é meio assim, eu acho que foi isso que ele disse. A pessoa ficou um pouco perdida, talvez, mas... Eu final das contas acabou amando. Então esse é meu tipo de livro, né? Um livro que eu não sei do que se trata, eu fico meio perdido, eu fico me perguntando o que é que eu tô fazendo lendo e quando termino reflito um pouquinho e digo, tá, esse foi o melhor livro que eu já li. Eu tô com expectativas altas, não vou mentir pra esse livro aqui, mas vamos ver no que é que vai dar no final das contas, né? quando eu pegar todos esses pra ler. Todos esses não, né? Porque eu já li alguns, na verdade. Então, esses daqui foram todos os livros que eu recebi ou comprei em julho de 2017. São ótimos livros, ao meu ver, né? Uma ótima seleção. Espero ler o mais breve possível porque tô ansioso e o semestre não tá fácil. Esse semestre agora, então... Inclusive, vocês devem ter percebido que tá uma bagunça os vídeos nos últimos dias aqui no canal. Mas justamente por isso. Os horários meus e de carol a gente não tá se encontrando muito. Não tá tendo muito tempo para gravar e para editar. Tá, mas Mas é, em breve vai dar tudo certo, não abandonem a gente, a gente vai estar tá por aqui sempre, nas redes sociais. Aproveita pra seguir a gente em todas elas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Valeu! Nossa, tá focando porque eu fui tanto na doida aqui. Talvez você não estiver focando, paciência, não vou gravar duas vezes aqueles. Como é o nome? Agora que eu tô vendo, a câmera tá diferente ali. Será que vai aparecer ao contrário? Porque eu tava levantando aqui e o livro tava aparecendo desse livro, desse lado, pelo que eu tô vendo. Paciência.